Força Aérea Norte-Americana derruba quatro OVNIs em apenas quatro dias, um chinês, porém três deles são de origem desconhecida e possuem formas incomuns. Durante o velório da Rainha Elizabeth II, a hipotética Rainha Reptiliana, uma mão foi vista se erguendo de dentro do caixão. Jovem gasta 75 mil reais para se transformar em um cão e ele não é o único que se sente assim. Religiosos entram em histeria coletiva após verem anjos a olho nu durante um batismo. A nova era dos úteros artificiais vem aí. Mão misteriosa atrás da cortina e muito mais. Mas antes, já deixe o seu like. E se não for inscrito, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações. Canada is in the midst of Força Aérea Norte-Americana abateu neste domingo, dia 12, mais um objeto voador não identificado. A origem e a finalidade deste objeto ainda são um mistério. Foram quatro objetos abatidos em oito dias. Três eram OVNIs, objetos voadores não identificados. O mais recente, derrubado perto da fronteira com o Canadá, teria um formato de octógono, ou seja, um artefato voador com oito lados. Neste momento, as forças de defesa dos Estados Unidos e Canadá fazem buscas pelos destroços de outros dois objetos não identificados, um que foi abatido no norte do Alasca na sexta-feira e outro derrubado no Canadá no sábado em uma operação conjunta com as forças do país. Os episódios vão ser incluídos em um relatório de inteligência que será enviado ao Congresso Norte-Americano. Com exceção do balão chinês, será que estamos diante de novos casos Roswell? Lembre-se que, por definição, o caso Roswell se refere à alegada recuperação em julho de 1947 dos fragmentos de um balão em um rancho próximo à cidade de Roswell, no estado do Novo México, Estados Unidos. Em 22 de setembro de 2022, a rainha Elizabeth II deu seus últimos suspiros. Muita gente chorou diante de sua partida, enquanto outros fizeram pouco caso ou até comemoraram devido a um motivo inusitado. Alguns acreditam que ela pertenceria a um clã de seres reptilianos que se disfarçam entre os humanos para exercer influência e domínio global. Isso leva, inclusive, alguns a acreditar que ela ainda estaria viva e que o seu funeral teria sido apenas um teatro. Teoria estranha, mas um vídeo que tem circulado pela internet pode dar mais combustível a essa tese. Imagens registradas durante o funeral da rainha Elizabeth II. Nas imagens, vemos alguns cardeais ajeitando o caixão, quando de repente vemos uma mão branca se movendo dentro dele. Note que a mão não está pálida como se espera. A impressão que se tem é que os padres sabem muito bem o que está acontecendo. É difícil arrumar uma explicação que prove que o mover da mão foi algo natural de um corpo fúnebre. Mas enfim, será que ela ainda está viva? Opine nos comentários. O ano é 2016, em um grupo de religiosos estavam em um rio realizando um ritual de batismo, no qual uma pessoa nasce de novo e sem pecado, após ter seu corpo mergulhado em águas correntes. Havia uma pessoa sendo batizada, enquanto outras cantavam hinos alegremente. Não destruiria bebê. desde que me abastece. Tudo estava fluindo normalmente até que um espectro branco começou a se formar sobre as pessoas que estavam no rio. <risos> Assim que o pastor estendeu as mãos, a fumaça branca ficou mais intensa em frações de segundos e de forma sincronizada. E não é uma falha da câmera, pois todos estavam vendo a olho nu e reagiram na mesma hora. Ah! que as pessoas ficaram emocionadas e começaram a gritar de alegria e a falar em uma língua desconhecida. Muitos dizem que são anjos, outros que seria o próprio espírito santo dentro daquelas pessoas sendo projetado sobre o rio. Por isso a silhueta se move em sincronia com o corpo delas. E você, tem alguma explicação para este fenômeno testemunhado a olho nu? Deixe nos comentários. alguns anos não será mais necessário um útero de uma mulher para o nascimento de um bebê, pois uma máquina de inteligência artificial irá fazer isso. Quem anunciou isso foi o cientista Hashem Algaile. Seu anúncio foi referente ao projeto da primeira instalação de úteros artificiais do mundo, chamado Ectolife. Essa instalação de úteros artificiais será capaz de fornecer o mesmo ambiente, nutrientes e as condições necessárias para uma gestação normal. Essa instalação será capaz de gerar 30 mil bebês por ano, se colocando como uma solução para os países que possuem uma baixa taxa de natalidade como Japão, Bulgária e Coreia do Sul. Segundo o cientista, você será capaz de escolher a cor dos olhos, dos cabelos, a altura, a etnia, força, inteligência e até evitar que o bebê tenha enfermidades hereditárias. Acredita-se que essa instalação de úteros artificiais podem se tornar realidade em 10 anos se as restrições éticas forem removidas. O mundo está avançando rápido demais e o cenário está começando a ficar estranho. Um homem quer a todo custo se tornar um deus. Irão fazer piada do caso a seguir, mas é uma situação séria que acende o alerta para os rumos que a humanidade está tomando. Jovens que se identificam como cachorros fazem protestos na Polônia, mas isso são apenas os estágios iniciais. Recentemente teve o caso desse japonês que gastou 75 mil reais para realizar o sonho de se transformar em um cão. Por que será que isso está acontecendo? Porque enquanto a tecnologia avança, a raça humana retrocede. Será que os seres humanos se tornarão obsoletos e, de fato, serão substituídos por máquinas? Será que o futuro do mundo é a ascensão e o domínio pela inteligência artificial? que a elite mundial está destruindo a vontade de ter filhos e atacando a juventude, os deixando loucos para reduzir a população e substituí-los por robôs humanoides, que um futuro muito próximo responderá. 100%. 100%. 100%. apenas o vento, olhem bem atentamente. Olha lá atrás da cortina, não parece que tem alguém? Olha lá. Fica aí, fica aí, não, fica aqui, fica aqui. Olha lá na cortina. Olha lá na cortina. Olha. Olha, olha agora, agora, agora. Olha. Olha. Não parece que tem alguém? Olha. Passando assim a mão, Olha. Parece haver uma mão ali atrás, a mãe, que é cardecista acredita que recebeu a visita de um espírito de luz. E você, o que faria nessa situação? Seria de fato um espírito de luz? Você viu? Olha, parece uma pessoa atrás. Tá vendo? Ah, foi embora.